Fala galera, meu nome é Juliano Cardoso, sou embaixador da loja Worldview, a importadora oficial da Z1 aqui no Brasil. eu vim trazer hoje para vocês aqui um lançamento da Z1 que vai revolucionar a forma que você ilumina suas fotos e vídeos. Vamos lá? Galera, o vídeo de hoje eu vou falar desse carinha aqui, ó. Bolus G60. Uma das características que me chamou muita atenção no G60 foi o tamanho e a potência, é claro, né? A gente está falando aqui de um LED pequeno de 60 watts. Com certeza você deve ter um LED aí de 60 watts que é grande, pesadinho e não cabe na sua mochila, não é mesmo? E a Z1 veio, ó, trouxe essa novidade revolucionária de um LED potente pequeno. E uma das coisas aqui também que eu queria abordar com certeza é a tecnologia que esses equipamentos da Z1 tem embargado nelas né, que uma é o microprocessador que tá cuidando ali ó de toda a temperatura do equipamento né, ele tem um cooler ao qual é, o equipamento consegue monitorar essa temperatura e com certeza ajudar a não ter nenhum tipo de aquecimento no teu equipamento. Durma, realmente 60 watts um equipamento tão pequeno é de chamar muita atenção mesmo né e ele tem aqui ó ele tem um botão de al né que você consegue aqui ó fazer de um a um mas ele tem também presets já embargado nele que ele faz o seguinte você dá um clique aqui ó ele foi para 50% agora ele foi para 100% e aí ele zera. é muita luz olha isso realmente espetacular né ele tem aqui ó ele vai de 2700 kelvins, que é isso aqui e vai até 6500 né galera ele vem com uma fonte de alimentação aqui de 24 volts que já vem com ele mas ele também te dá uma alternativa B aí para você alimentar ele com um cabo USB-C ok? E é isso aí, gente. Vídeo de hoje: Bolus G60, lançamento exclusivo da Z1. E se você quiser adquirir esse e outros equipamentos da Z1, procure o importador oficial que é a loja Worldview. Valeu!